Requerimento número 92, barra 2021 do senhor Padre João, que requer a realização de audiência pública no âmbito dessa comissão para debater os procedimentos e descomissionamento, as condições de armazenamento de material radioativo e os riscos de contaminação radioativa da Unidade das Indústrias Nucleares do Brasil, no município de Caldas, Minas Gerais. Assim como sobre a proposta de transporte de mais de mil toneladas de rejeitos radioativos oriundos da unidade INB do bairro de Interlagos, cidade de São Paulo, para a unidade no sul de Minas Gerais. Conceda a palavra ao deputado Padre João, autor do requerimento. Então, senhor presidente, eu solicito também aos novos colegas. As deputadas e deputados uh, aprovarem esse requerimento, devido à importância que é e urgência, seja, antes de ocorrer uh, esse já, transporte, já são mais voltar. de mil toneladas de material radioativo, né? E a gente já teve acidente no Brasil em relação a, ao lixo radioativo e esse transporte vai de, de São Paulo para Caldas é, da indústria nacional do Brasil então é muito importante a gente acompanhar todo esse processo né? saudar o vereador que nos provocou também, Daniel Tigo para realizássemos e essa comissão fiscalização, é, Minas e Energia pudesse então é, a, acompanhar todo esse processo e a gente ter clareza por isso que a audiência pública ela é urgente a gente ter clareza para dar segurança não só o município né, de Caldas, mas também as condições desse transporte, é, a todos os transeuntes também desse trajeto. Muito obrigado. Em votação, requerimento. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento.